E aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos, e no vídeo de hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês, já aconteceu de alguém vomitar dentro do seu carro? Se sim, qual foi a sua reação? O que que você fez? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que aconteceu e, e como você resolveu essa situação. E se nunca aconteceu com você, eu vou te passar algumas dicas importantes para que você evite esse tipo de situação. E se um dia der a sorte de pegar algum passageiro que faça isso dentro do seu carro, você vai saber como evitar qualquer tipo de prejuízo financeiro, que eu não sei se você sabe, mas caso aconteça de alguém fomentar dentro do seu carro, e se você fizer alguns procedimentos errados, você vai acabar com todas as despesas. Por mais que não tenha sido você que tenha provocado aquela situação constrangedora. Então saiba que existe uma forma de evitar esse tipo de situação e evitar também prejuízos financeiros. Então vamos lá. A primeira dica é você sempre andar com algum saco reforçado, alguma sacolinha própria para esse tipo de situação de vômito. Ou se você não quiser investir em sacola, essas coisas, você pode fazer o que eu faço. Olha só, eu tenho aqui, ó, toda vez que eu compro o pacote de bala, eu guardo esse pacote. Por que, que eu guardo esse pacote? Porque eles são os pacotes bem firme. E caso algum passageiro estiver passando mal dentro do carro, eu pego essa sacola e falo, oh, moço, eu tenho uma sacolinha de bala aqui, ó, que tá vazia. Pode vomitar aí dentro. Assim você vai evitar um prejuízo de 150, 200 até 300 reais, dependendo do, da situação que ficar meu carro, beleza? Aí, geralmente, aí, o passageiro pega, fica segurando. E se por acaso vier vomitar, pelo menos você se protege com um pacote de bala, viu? E eu... Você não gastou nada com isso aqui, eu sempre guardo meus pacotes de bala. A segunda dica é manter a calma. Meu, mantenha a calma quando acontecer esse tipo de situação. Se por acaso você não estiver ali preparado com um pacote de bala, não tiver nenhuma coisa e o passageiro simplesmente vomitar dentro do seu carro, você tem que manter a calma, respirar fundo, porque vai estar fedido aquele cheiro de vômito dentro do seu carro, <risos> e levar o passageiro até um hospital se ele estiver passando muito mal, ou deixa ele no local onde ele solicitou o desembarque. Avise para ele que no momento que ele desembarcar, você vai reportar a Uber pela situação, ele não precisa pagar nada ali no momento, mas será feito um débito na conta dele, no valor da higienização que você for fazer dentro do seu carro. E é aí que tá a pegadinha que muitos motoristas não sabem, se você simplesmente não desligar o aplicativo assim que o passageiro vomitou dentro do seu carro, vai acontecer do aplicativo recusar todo tipo de reclamação que você fizer sobre aquela situação. Então sempre quando acontecer isso, desligue o aplicativo, faça um reporte lá na última corrida falando o que aconteceu, que vomitou, tire todas as fotos do incidente dentro do seu carro e tudo mais, e volte para casa, ou se tiver dia ainda e tudo mais, Vá para um local onde faça higienização profissional, onde a empresa tenha CNPJ. Você não pode mandar para pessoas profissionais que não tenham CNPJ. Tem que ser um recibo realmente original. Eu recomendo você sempre fazer nessas grandes empresas, não nesses carinhas que anunciam na internet e tudo mais. Não, tenta fazer em grandes empresas para você não ter problemas depois, futuramente. Porque se acontecer qualquer tipo de problema com o recibo, eles não aceitarem devido a CNPJ, devido à qualidade do, do recibo e tudo mais, vai acontecer de você não ter o ressarcimento daquele valor. Infelizmente, quando acontece de alguém vomitar dentro do seu carro, o passageiro ele não vai pagar ali na hora, mas ele vai pagar depois. E nesse caso, você vai ter que tirar do seu próprio bolso para fazer a higienização ali no momento, e depois a Uber vai te ressarcir. E uma outra coisa que deixa muito motorista bravo nessa situação, é infelizmente você vai perder o seu dia de trabalho, e vai perder mais um dia para fazer aquela higienização, e já viu né, um dia de trabalho, é, é o tempo que você vai perder, é complicado, mas mantenha a maior calma possível, pelo menos duas vezes que aconteceu comigo, os dois passageiros eles me ressarciram, eles pediram meu telefone, falaram oh, desculpa, eu vou pagar de outras formas, eles me transferiram o valor, claro que eu também reportei para Uber de imediato, desliguei o aplicativo. Por mais que ele não viesse me pagar depois, pelo menos eu estava resguardado pelo aplicativo. Mas ambos me fizeram um ressarcimento do valor da higienização e ainda me deram um extra pelos dias que eu fiquei parado. Então não venha que nem eu já vi notícias na, na televisão, onde o motorista ficou super exaltado devido à situação e acabou dando ré e passando por cima do, do passageiro. E se você não seguir esse protocolo de desligar o aplicativo, reportar para Uber, fazer higienização e tudo mais e tentar resolver de, por contas próprias, é capaz do passageiro ainda denunciar você pelo aplicativo, bloqueando a sua conta e se você fizer de outra forma, tipo agredir o passageiro, fazer qualquer tipo de outra coisa, você pode responder judicialmente, aí é complicado, então mantenha calma, faça todos esses procedimentos que eu passei para você, pois eu tenho amigos que aconteceram de não seguirem esses protocolos e tudo mais, fizeram a higienização em qualquer lugar e a empresa ou o profissional que fez a higienização fez a próprio punho e a Uber não aceitou infelizmente eles não aceitam quando não há profissionalismo naquele recibo, ou seja, não era um documento verdadeiro da própria empresa com CNPJ, a logo logomarca e os caramba. Então, resumindo, tenha um saco para evitar esse tipo de situação e siga os protocolos de limpeza e higienização que a Uber mesmo pede para a gente fazer. Que é tirar as fotos, mandar para o aplicativo, desligar. Você não pode fazer mais corrida nenhuma depois que acontece esse incidente. Você vai ter que esperar primeiro fazer a higienização e tudo mais. Depois que você enviar o possível para Uber aí sim que você pode voltar a fazer as corridas pelo aplicativo e se por acaso você estiver com a 99 ela geralmente segue os mesmos padrões só que ela é um pouco mais enjoada eu recomendo caso aconteça com você pela 99 que você faça a cobrança ali diretamente com o passageiro se ele não tiver dinheiro disponível e tudo mais você pede para ele passar numa maquininha de cartão, é por isso que é sempre bom você andar com uma maquininha de cartão dentro do carro, você passa ali no débito, passa ali no crédito, ou pede para ele fazer a transferência de imediato, caso você não tenha uma maquininha de cartão, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma maquininha com até 60 reais de desconto, e assim você também pode se resguardar desses tipos de situações com a maquininha, caso seja pela 99, se for pela Uber, você pode ficar tranquilo que a Uber vai fazer toda a intermediação desse problema, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que essa tem ajudado muito você a tirar suas dúvidas sobre esse tipo de situação. Aí ah, se você não deu um like nesse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!